Você provavelmente nunca ouviu falar nessa skin aqui. Essa é a Alg Storm, na condição Minimal é específico. E olha, aconteceu algo envolvendo essa skin nessa semana que foi bizarro. Na verdade, acho que eu nunca tinha visto algo dessa magnitude antes. A partida já começou! Precisamos de alguns disparos, apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com essa partida! Olha só, olha só pra isso! isso. <risos> o que está acontecendo? Ficou sem munições?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 Olha só que bizarro. Mas vamos ver os TikToks desse perfil. Basicamente, o primeiro é ele simplesmente mostrando a Algstorm Minimalware dentro do CSGO. Só isso, mais nada. E aqui nos comentários a gente já começa a ver que a parada é meio bizarra. A gente vê um cara aqui falando: acabei de investir 730 euros, que seriam mais de 4 mil reais, em Alg Storm Minimalware. Aqui outro. Eu vou comprar todas as Aug Storm em Minimalware. Outros até foram convencidos a comprar skins, ó, minha primeira skin de sempre, né? E foi então que ele fez também esse TikTok aí, melhores skins do CSGO, Alg Storm, É, MP9Storm, logo depois. <risos> e é claro, ele mostrou todas as skins da coleção Storm. Como sendo as melhores skins do CSGO E eu não sei como, mas esses vídeos viralizaram E aqui começa a ficar sombrio Porque ele começou a fazer uns posts a respeito do preço dessa AUG subir um pouquinho E do nada o perfil conseguiu 10 mil seguidores no TikTok E por causa desse vídeo onde tudo se iniciou Essa skin aqui, a AUG Storm, que custava muito pouco Estamos falando de centavos Ela se tornou, da noite pro dia, uma das skins mais caras de AUG Eu vou mostrar para vocês agora Bom, chega a ser até bizarro, mano, mas realmente foi manipulada. E olha só, se você tivesse uma Alg Storm no seu inventário parada, você podia ter lucrado muito com ela, vendendo no dia certo, que foi o dia que esse TikTok bombou, mano. Vou dar um zoom aqui, galera. Mas isso aqui tudo aconteceu nessa semana, tá? A Alg Storm era uma skin que ela custava 10 centavos. Às vezes 9, às vezes 11 enfim, oito centavos Foi o mínimo aqui que eu encontrei ela sendo vendida E isso estamos falando na semana passada, tá? Aí o que, que aconteceu, mano? O TikTok começou a viralizar Essa skin AugStormMinior subiu de dez centavos para dois e, setenta e nove, mano E aí deu uma caída Porém, alguns streamers começaram a falar desse TikTok E novamente os vídeos começaram a viralizar Subindo para quatro reais E depois, meus amigos, um pico de dezesseis reais uma única Algo Storm Minimal Air A skin custava 9 centavos Apenas uma semana antes, mano Cara, eu não sei nem fazer as contas De porcentagem Mas assim De 10 centavos para 16 reais a gente tá falando de 160 vezes de aumento de preço. Mano, que bizarro. Se você tivesse colocado mil reais em Augs Storms e vendido no pico, você teria transformado esses mil reais em 160 mil. O que é uma clara manipulação gigantesca de preço. Tudo isso causado por um único perfil no TikTok. Pois bem, é claro que os preços caíram logo depois e voltaram já para 55 centavos e eu não quis fazer o vídeo quando estava aqui nesse preço alto, porque eu sabia que muita gente ia acabar comprando e possivelmente perdendo ali alguns reais, então eu esperei porque eu tinha certeza que o preço da AUG ia voltar Perto de 10 centavos e já já ela vai chegar lá porque tá custando 55 centavos. Pois bem, não foi só a em Minimalware, a em Factor New também explodiu de preço. A gente teve um aumento incrível também, ela custava cerca de um real e no pico ela foi pra 27 reais, mano ou seja, 27 vezes de aumento aqui, agora já tá corrigindo, já tá voltando aí pros 2 reais mas eu não sei por que ele não quis manipular essa AUG em Factor New e sim em Minimal Wear, e olha pode ter certeza que esse perfil na Steam, ele tinha muitas algo Storms guardadas e ele vendeu no pico, mano até a galera da China caiu nessa não foi só na Steam, no mercado chinês também, essa skin subiu muito, em Factor New ela tava custando 1 um real, o pico foi aí em 14 reais, e a AUG Storm Minimal que essa daqui foi ridícula, né, mano? Ela custava os 10 centavos que a gente viu lá na Steam. E no mercado da China chegaram a vender ela aqui por R$ 8,60. Subiu bastante, mas, tipo assim, foi controlado rápido porque a manipulação foi grande na Steam mesmo. E bom, por que, que essa skin Storm, nunca iria se manter nesse preço? Bom, primeiramente existem 7 milhões. De August storm por aí, tá? Mesmo que a gente venha aqui checar apenas as que são Minimalware, que seria de 0.07 até 0.15, a gente tem 1.200.000 Algstorms Minimalware. Essa skin faz parte da Lake Collection, e basicamente a skin mais pica que dropa aqui nessa caixa é essa do Alberetas Horrível. Então é uma skin antiga, feia, que ninguém quer, existem muitas no mercado E o contrato de troca também só dá porcaria O que não justifica nem um pouco essa skin se manter um preço alto Como vocês podem ver aqui, simulando um contrato com 10 Algstorm. Só teria a chance de vir porcaria, mano Uma delas aí seria a Alps Safari Mesh Resumindo, mano Não tem como vir item bom Num contrato dessa Algo Storm Mas eu fiquei espantado como que é fácil Manipular o mercado de skins, cara Um cara sozinho Utilizando o TikTok Fez essa skin valorizar 160 vezes O que ela custava antes, mano Tipo assim é inexplicável, bizarro Diz aí se você foi um dos que comprou Alg Storm e se deu bem vendendo aí no pico Ou se você se deu mal Eu comprei uma só na zoeira mesmo Provavelmente vou deixar ela no meu inventário Pra me lembrar Quão fácil é manipular o um mercado da Steam? Ah, e muita gente foi banida, tá? Muita gente foi banida comprando algo Storm ali no mercado da Steam, que eu achei meio bizarro, né? Mas geralmente são bans meio que temporários ali, só pra pessoa parar de comprar o item e manipular. Tamo junto, galera, se vê no próximo vídeo. Um abraço, falou!